Seja bem-vindo! Está começando o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. Brasil ocupa quarto lugar no ranking mundial de acidentes fatais de trabalho. Fique atento em como prevenir acidentes em profissões de risco. Prevenir acidentes é, não é um gasto. Prevenir acidente é um investimento. A doutora em Direito das Relações Sociais, advogada e professora Carla Patrícia, fala sobre a fase de execução, a hora em que a dívida trabalhista deve ser paga. Veja ainda os destaques da Justiça do Trabalho no Giro da Semana e o quadro Decisão. Tudo isso e muito mais agora, no Trabalho em Revista. perigo que ronda o trabalhador, profissões de risco. A preocupação tem sentido, já que a cada 48 segundos acontece um acidente de trabalho no país. Para falar sobre o tema, o Tribunal Superior do Trabalho preparou uma reportagem especial. Confira. O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial de acidentes fatais de trabalho. A cada 48 segundos acontece média, um acidente de trabalho no país. Em 2018, mais de 800 mil empregados sofreram acidentes enquanto trabalhavam. Em muitos casos, são profissões que desafiam o perigo diariamente. Nós estamos aqui no 15 andar, 30 metros de altura, mais um dia de alpinista industrial. Maria, você acabou de descer 15 andares, né? cerca de 30 metros. Andares. Por que você escolheu ser um alpinista industrial? Eu um dia estava fazendo rapel, era esportista, e me chamaram para fazer uma troca de uma lâmpada, onde um local, um local de acesso difícil. E aí eu conheci essa profissão. Como é que você lida diariamente com essa profissão tão perigosa? Todo trabalho em altura, ele corre vários riscos. E eu posso citar três, né, que acontece direto, dentro de uma obra. A lesão, como traumatismo nas pessoas e até mesmo a morte. Dona Antônia, o que o dia 15 de novembro de 2012 representa para a senhora? Muita tristeza. O nosso provedor, ele não morreu, ele foi tirado. Tiraram ele. Cortaram. Cortaram a gente assim, não meio. Segundo o um lado médico que tem minha ali eu perdi entre 10 a 15 anos de vida nessa cidade Não é pouco. A profissão do José está entre as que mais aparecem em listas de atividades de risco no Brasil nos últimos anos, seja tanto pelo risco de acidentes, contaminação e também por outros fatores que aumentam o nível de periculosidade. No dia 15 de novembro de 2012, o eletricista e o colega de trabalho, o Wilson de Pádua Pires, faziam a manutenção no sistema de energia de um prédio, quando uma explosão mudou completamente o destino dos dois profissionais. Abri a subtação, liguei a luz, liguei uma chave de 13.800 volts. Quando eu virei para ir pra até onde ele estava, meu colega, eu vi quando ele puxou, porque ele já explodiu. Perdi minha vocais, perdi meu equilíbrio, perdi minhas forças. Aquele dia foi uma tragédia que até hoje eu me emociono com a morte do meu amigo. Eu não perdi um marido, eu perdi um amigo, eu perdi um companheiro, eu perdi o pai dos meus filhos. O seu Wilson tinha consciência de que ele trabalhava em uma profissão perigosa? Sim, sim. Ele sempre falava, o meu serviço é um fio de cabelo, se ele quebrar, acabou. Você quer ver o seu pai envelhecer na ordem natural da vida. Você quer cuidar dele na velhice e foi tirado aquilo ali. Eu recebi a notícia, seu pai veio a óbito. Eu não aceitei aquilo ali, como meu pai estava trabalhando e acontece isso próximo da aposentadoria dele. O segmento da construção civil é o primeiro em número de acidentes de trabalho e o segundo em número de mortes no país. Em 2017, mais de 500 mil profissionais sofreram acidentes. Outra ocupação em que a coragem se sobrepõe ao risco é a de frentista. O maior risco para a profissão de frentista é no momento dele receber o combustível, porque os tanques do caminhão estão abertos e o tanque do posto também vai estar aberto. Então, ele exala uma quantidade muito grande de gases inflamáveis que pode haver incêndio também explosão. No momento do abastecimento, esse profissional também pode sofrer as consequências em função da quantidade de gases que também sai do tanque do veículo, por isso ele tem que manter uma distância de segurança para que ele não inale os gases inflamáveis do combustível que ele está abastecendo o veículo. Profissões tradicionalmente femininas, como a de enfermagem, também são consideradas de risco. Entre 2012 e 2017, mais de 230 mil profissionais sofreram acidente de trabalho no país. Sou técnica de enfermagem, e já trabalho na área de saúde há algum tempo e em área sempre insalubre já sofri alguns acidentes de trabalho com material perfuro cortante é, sendo um deles com agulha contaminada ainda com luva eu perfurei meu dedo a enfermagem acaba sendo assim um, um trabalho de risco todo trabalhador ao ingressar no hospital ele passa por um por um procedimento chamado integração nessa integração ele já está sendo treinado de como proceder diante de riscos biológicos e em alguns outros associados com outros riscos, como o químico e o físico todos os trabalhadores da área de saúde, eles estão expostos a todos os tipos de contaminação. A empresa ela tem por obrigação fornecer o EPI, né, que seria o Equipamento de Proteção Individual, de acordo com o um estudo levantado juntamente com os responsáveis dos setores. Então, para cada profissional de saúde, é um tipo de, de EPI diferente. Os setores de serviços e indústria são os que mais tiveram trabalhadores acidentados nos últimos anos. A maioria das vítimas tem entre 25 e 34 anos. Os estudos mostram que os grandes acidentes, os acidentes graves, estão relacionados ao ambiente de trabalho estressante, um empregado mais cansado, menos atento e com regras não tão explícitas e diretivas para um controle de segurança da empresa. O que, que a gente pensa? Que o um ambiente saudável é aquele que estimula o funcionário a ter bons hábitos e participa da vida do funcionário, dando importância aos hábitos dele. Então, incentivando ações coletivas, incentivando ações individuais e trazendo para o ambiente de trabalho conforto, segurança física e mental, para que aí sim o funcionário consiga exercer o seu melhor. A consolidação das leis do trabalho assegura direitos a alguns profissionais que estão expostos a riscos no ambiente de trabalho. Nós temos no, na nossa sistemática o, o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade pessoas acham que é, periculosidade é, perigo é porque é perigoso. Não é, é, do ponto de vista jurídico, não é necessariamente sinônimo. O adicional de insalubridade é, ele é pago no período que durar o trabalho, naquelas condições insalubres. né? O direito abrange profissionais de saúde, e profissionais que lidam é, com, com qualquer trabalho que seja classificado em uma, em uma norma de segurança do trabalho como trabalho insalubre ou perigoso. Nós hoje trabalhamos para conscientizar as empresas de que prevenir acidente é, não é um gasto. Prevenir acidente é um investimento. A empresa estará fazendo um importante investimento. Eu exemplifico... É, com a tragédia de Brumadinho. É aquele grande acidente do trabalho, considerado hoje o maior acidente do trabalho do Brasil, é, que está do mundo, né? mas é um dos maiores acidentes do trabalho. E se ele tivesse sido evitado, a empresa não gastaria é, um centésimo do que ela vai gastar com os acidentes. Isso do ponto de vista financeiro, imagina do ponto de vista humano. É, do ponto de vista das vidas, né, das pessoas desaparecidas. A dica que eu dou, se preocupe com os hábitos dos seus funcionários dentro e fora da tua empresa. Isso é fundamental, os processos são bases. A educação é base para uma prevenção de riscos e doenças dentro do ambiente de trabalho. Para você que lida com esse perigo diariamente, assim, é importante os profissionais se atentarem para a proteção, para a segurança? É uma profissão realmente de, de risco extremo. Mas esses riscos são amenizados. É amenizado pelos equipamentos, pela qualificação, pelas orientações. E o primordial, que não seja somente eu, mas outros trabalhadores, quer dizer, todos os trabalhadores têm essa visão. Porque eu quero chegar em casa, porque eu tenho filho e mulher em casa. E eles estão me esperando são sete anos, né, desde tudo o que aconteceu. Como é que a família hoje tem superado essa ausência do seu Wilson e como é que vocês têm sonhado com o futuro? Era o sonho dele, ter ver os netos, ele falava que queria ver a casa cheia de crianças. Hoje eu vejo os meninos e não teve o prazer de conhecer o avô. Aquele acidente pra mim foi hoje. Eu perdi minha liberdade. Eu perdi a minha liberdade. A Justiça do Trabalho decide que comissão deve ser paga ao vendedor mesmo quando a venda for cancelada.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 Na entrevista da semana, vamos falar sobre a execução no processo judicial aqui na Justiça do Trabalho. Quem fala com a gente é a mestre em Relações Sociais, advogada e professora, Carla Patrícia Souza. A entrevista é no próximo bloco. A gente volta já.